Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva Hoje trazendo o vídeo da música Que Amor É Esse? da cantora Luma Eu Pido, ok? Esse aqui é o meu primeiro tutorial Depois de mais de 20 dias aí, afastado aí, Por conta do Covid tá? Vocês vão perceber que minha voz Não está aquelas maravilhas E eu vou dar umas tossidas no meio do vídeo tá? Mas eu peço que vocês me perdoem hein, tá? Também Fica aqui o meu agradecimento Por todas as orações que eu recebi e todos é, que desejaram melhoras para mim aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Que o eterno Deus retribua na vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos ao tutorial então, né? É música super simples, tá? Ela praticamente dá para ser tocada apenas com dois acordes. Não vou fazer isso porque tem mais coisa na música, né? Mas você vai ver que dá sim para levar ela com dois acordes, tá? E também vai dar para tocar ela. Do jeito certinho. Vamos lá, então a música está em Sol maior, tá? É, a introdução são dois acordes, né? Dó maior e Sol, tá? E aí a música ela vai seguir nesses dois acordes. Dó maior Sol maior, tá? A música mesmo está em Sol maior, tá? Apesar de começar em Dó, beleza? Vamos para a introdução? Introdução é isso aqui, ó. Beleza? Aí depois vai entrar um instrumental, o piano só vai fazer isso, ó. E vai ficar um baixão, né? Depois vai vir pra cá. Beleza? E em seguida entra cantando. Vamos pegar a introdução? Bom, <cười> sobre dó maior vai ser isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é um dó com sétima maior, beleza? Tá bom então eu vou fazer de novo ó ok aí vai vir agora isso aqui ó viu que é um dó aqui aí vai cair no sol maior depois faz Tá? Vamos mais uma vez, bem devagarzinho, estou usando aqui um piano e pad aqui do meu Privia PX5, tá? mas aí você pode usar o timbre a sua escolha, vamos lá, bem devagar. <coughs> Fazer ok, aí vai entrar o instrumental. Agora, na hora que entrar o instrumental, vai ser Dó e Sol. Você vai usar só aqui, ó. A terça do Dó tá, vai segurar um tempo, né? Depois a terça do Sol. Aí <coughs> entra um Ré aqui, tá. Antes dela entrar, beleza? Então, a introdução é isso, tá? É, eu vou tocar ela inteira e aí a gente vai para a parte cantada da música. Vamos lá. Beleza? Aí vem. Um, e dois, e três e quatro.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 Tu me traz a paz Tu me dá a paz que excede Todo entendimento humano Dó, depois eu passo um dedilhado E quando eu planejo Me mostras Que é bem melhor O teu plano, a letra é gigante Com misericórdia Me cobre, derramando Graça em mim Eu desconheço Outro amor assim Vocês estão vendo que é só Dó e sol tá continuando. E ao meu respeito eu sei. Que só tens pensamentos de paz por teu sacrifício. Hoje eu posso andar sem assim, olhar para trás. Eu não sei cantar. Ainda sem voz, hein? Posso rir, não, que senão eu vou começar a tossir. Eu não cumpri em do tamanho a bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor, assim... Na mesma ideia, usando os mesmos dois acordes, a gente continua. Que amor é esse, graça incalculável? Não tem interesse, não quer nada em troca, tua, bondade, tua vontade é boa, perfeita e é agradável para mim. Gente, eu tô totalmente sem voz, tá? Para mim Eu não ia esperar minha voz voltar para gravar Continuando Quero conhecer-te É, eu acho que eu li... não, é isso mesmo ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Beleza? para mim até aqui, tá? é porque agora vai vir outras coisas o que que eu aconselho você? vai ficar muito chato, né? ficar segurando acorde, a não ser que esteja em banda pô, você tá com a banda lá, legal dá pra segurar, mas se você tá sem banda como que você vai tocar? tá? então, ó é, eu vou te mostrar aqui alguma ideia tá? dá pra vir aqui, ó tu me das a paz que excede, tô bem Tá vendo? Ó? bem pianinho, ó. Tarararará, Vamos ver isso aqui, ó. Ó, parece bastante atenção na minha mão, tá, ó. Tá vendo? Ó? Um e dois e três e quatro e. Mesma ideia em sol. Um e. Dois e três e quatro e só isso. Já vai resolver o teu problema. Ó. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.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 Então assim, essas ideias aqui vêm mais dentro do curso, tá? Bom, vamos continuar? Chegou no para mim aqui, né? Para mim, para mim... Vai vir aqui o que a gente chama de é, passagem, prelúdio, tudo faz. São dois acordes também, tá? Vai ser o próprio Dó e o próprio Sol. E aí vai vir um efeitinho aqui, tá? É, essas são essas notinhas, ó. É mais agudo, né? Sobre o Dó e o Sol Vai ser isso aqui, ó Sol, Lá, Si Sol, Lá, Si Tá vendo? Diga-se de passagem A música termina assim, tá? Beleza? Dá até uma falhadinha aqui, né? Tranquilo, feito essa parte, deixa eu adiantar a letra aqui, porque eu tô pretendo que ler a letra, né? Agora vai vir de novo, tá? Só que já vai começar a entrar uns acordes a mais, ó. Vai vir, né? Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano, e quando eu planejo, me mostras que é bem melhor teu plano, com misericórdia me cobres, derrama, graça em mim eu desconheço outro amor assim presta atenção que vai mudar os acordes hein, ó. e ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás acertei, que benção agora vai mudar ó, vai ser dó tá eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Lá menor, tá? Eu desconheço, dó, outro amor, sol. Assim, beleza? Vou cantar essa parte, vamos lá. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor, assim, beleza? Tá, vamos seguir o, o barco aí, que amor é esse, os dois mesmos acordes, que amor é esse, graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca, a tua bondade, tua vontade, gente do céu, tua vontade é boa, perfeita e agradável, para mim, a voz tá nem saindo direito, para mim, vamos continuar,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 Vai separar alguma coisa assim. Deixa eu olhar a letra que eu tenho que colar, tá? É, são duas vezes de nada vai ocupar o teu lugar em mim. A primeira vez vai ser só os dois acordes, ó. E nada vai ocupar teu lugar, hein? Tá ficando difícil cantar esse negócio em mim. E ninguém vai ocupar meu lugar em ti. Só no falsete. E nada vai ocupar meu lugar, teu lugar em mim Eu desconheço outro amor assim Eu tô errando letra, tá mó salada Ó, agora, <coughs> agora vai mudar, tá? A harmonia, ó, vai ser dó E nada vai ocupar meu lugar, teu lugar em mim E eu errando a letra E ninguém pode ocupar meu lugar em ti Beleza, vamos ver de novo ó. e nada vai ocupar teu lugar em mim agora vem em menor e ninguém pode ocupar meu lugar em ti tá? mi menor sol, beleza? continuando e nada vai ocupar teu lugar em mim gente, que letra difícil eu desconheço outro amor é assim Beleza? Agora vai vir o último. Que amor é esse, tá? Vai entrar uns acordes também. ó Vamos lá. Que amor é esse? Mesmo dó, né? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Agora vai mudar. ó Para mim... Cai no dó. Beleza? Agora vai ser só e si menor. Para mim... Deus Ah, falou um Deus aqui em algum lugar Pra cair o Si menor, tá? Se eu falei Mi menor e atrás, tava errado Então, ó Para mim, Dó Sol para mim Deus, Si menor Beleza? Agora, vai ser Lá menor Quero conhecer-te Mais É conhecer-te mais Ouvir teus segredos Dó Tá? Então, ó, Lá menor, quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos, beleza? Mi menor, tá? É, não importa o preço, eu me lanço inteiro, sei que nos teus braços. Você viu que é Mi menor e Sol? Vou fazer essa parte aqui todinha eu Quero Conhecer-te, Lá menor. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço Agora dói sol Para mim Para mim Acabou a música, tá? Aí agora vai, vai ter aquela passagem do meio lá, né? E vai acabar a música, tá? beleza só isso música super suave tá é um trabalhinho tutorial aqui porque eu tô todo meia boca aqui né você <risos> percebeu né meio derrubadão mas a música é super simples tá acredito que você vai tocar ela e é uma música fácil de tocar na igreja só acho difícil de cantar tá bom é, eu nem no começo do vídeo nem pedi para você deixar like deixa o seu like se inscreve no canal e se você quiser ser meu aluno o link do meu curso está aí na descrição, tá? É, não se preocupe, esses dias que eu fiquei doente, eu tenho um suplente chamado Juliano, tá? Que é um outro professor de teclado que trabalha comigo. Ele faz parte da equipe curso de teclado online, tá? Então não pense assim, ah, mas aí se eu comprar o curso e o William é, sumir. Tem outro professor que ele continua dando suporte, que inclusive foi quem... É, atender os alunos nesses dias que eu fiquei doente da Covid, tá? Então, assim, curso de teclado online não é esses cursos por aí que o pessoal vende, diz que vai te dar suporte, e não te dá. Eu tô falando isso porque eu sei que o pessoal não tá dando suporte, tá? É, o pessoal tá comprando o curso dos outros, tá correndo lá pro curso de teclado online para dizer que os professores não atendem eles, mas eu atendo tá bom? para isso a gente tem um grupo e tem eu e mais um professor para fazer isso, tá bom? Então se você quer fazer parte desse trabalho, tá? Quer ter o meu suporte, entra aí no link e se matricule no curso de teclado online, tá bom? Um abraço a vocês, mais uma vez com meu agradecimento pelas pessoas que oraram por mim, que torceram pela minha melhora, tá bom? Que Deus retribua o eterno, retribua as suas bênçãos na vida de vocês, tá bom? Até o nosso próximo tutorial um abraço para vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau!